Esse senhor aqui, o oh, oh, Luizinho, vem cá, faz favor. Você é filho do senhor Miguel? Verdú, que está desaparecido há seis meses. Miguel Verdú? Isso. Meu pai. Irmão do, do, do, do João? do Horácio, do... o Pedro. Ah, não, então é o de Verdú. O Verdú? O Verdú da Avenida da Bra... Presidente, Presidente Vargas. São é seu parente. parente. É parente. São é. a mesma família, São Então, famílios. o João Verdou, Antônio Verdou que faleceu. Tio é tio do meu pai, então... De todos. Tô... É. Oh. E o seu pai que, foi, que sumiu? Sumiu. Né? Seis meses. Tá desaparecido. Não, Diego. Seis meses. Oh. Oh. Oh. Seu pai plantava verdura aqui. Plantava, no plantava verdura Meu pai chacras. comprou muita verdura do seu pai, o seu Mateus. Hum. Mateus, Mateus Garcia, vixe, demais, eu lembro, tá eu lembro com muita isso. verdura do seu O senhor Miguel, de... ele trabalhou entrega de leite aqui no, no também, Mercadão, que o seu pai. seu pai trabalhou no Mercadão, você também. Ele também. Eu trabalhei em dois mercados, em Franca. É. Franca não tem mercado, eu trabalhei em dois. Um demoliu em 1954. O doutor Alonso demoliu ele. O Gozoé construiu em 1958. Depois o Maurício demoliu o outro em, em 83, aí nós passamos tudo para a avenida, nós trabalhávamos tudo, a minha família, tudo no mercado. O pai trabalhou muito né? no mercado. Filho. Então. A entrega de, de leite. O seu pai não, não vai ser estranho, não. eu estou meio confuso. É, é, é, é, é, sou Miguel Berdu. Miguel então, Berdu, eu estou meio é, confuso com os Berdu aqui de cima. Da avenida da avenida, mas são parentes, né? Primes são primos, são primos. É tio. E eu sei. É quer tio, falar filho. comigo sobre? Eu tô gravando filho. essa história sua que é bonita, rapaz. Você é o dono da história. Olha, eu te contei. Né? Você contou um pouco Você lá? Tudo aí? As viagens que vocês faziam para São Paulo, para os cabos. Buscar... São Paulo. É. Tinha, só tinha asfalto até de Campinas a São Paulo. O resto era tudo o chão, o chão. Chão. Estrada de pó. O chão. De pó. O senhor já está com 80 aí? e 86. É, regula a idade com o sr. Miguel Verdugo? É, é, 87, é, meu pai. Estava tá. com 87, era não, mais. Não, ele não é estranho, ele não. não, não de ele o nome dele não é estranho. Estou pelejando para lembrar a fisionomia. dele. Ele andava com a carroça entregando leite. Então. Ele falou que aqui, <risos> ali no, no, no Mercadão, ele entregava só. duas vezes: é, rua, de comprei, manhã é, e depois à a... noite. Não é estranho o nome não, eu tô... e o seu pai, a hora que eu lembrar da fisionomia dele, eu vou lembrar. Eu, às vezes eu conto até a história dele para vocês. O senhor viu a foto dele, seu, seu, seu, será que o senhor reconhece? Ah, vou reconhecer. foto esse... dele ali, vou lá pegar então. Busca lá, se lá, lá, tem jeito lá. lá oh, o senhor trabalhou na pastelaria. Vender da lanchonete. É, na lanchonete foi aqui na avenida. Na avenida, lá no mercado. No mercado eu trabalhei com frutas e verdura. Teve um em 1951, no tempo que saiu os doges, um caminhão doge, lembra dos caminhões doge? Um caminhão nosso tombou de verdura para cá de Campinas, de Judiaí para cá. Ai, eu não, não, ele conheço ele sim. Eu conheci ele sim. Se eu ligar, eu lembro dele. Eu tava com Alzheimer. Que judiação, tá sumido? sumido. Fazer dois meses, disse, não. seis não. Seis meses, fez dia quatro. Seis meses? Seis meses, dia quatro agora. Que judiação, rapaz. E todo mundo... mundo, 4 do 2, Esse é claro, filho do seu Miguel. Miguel. Todo mundo filho sabe. Da... É. Ajuda e compartilha e publica no Facebook, nas redes sociais e nenhuma notícia até hoje. É uma é, história, né? é. é faz, Deixa eu só segurar aqui um e pouquinho, pouquinho que mostrar aqui alguma... para filmar. Eu sou Miguel. Eu tirei, eu, eu, eu tirei a história então, dele, eu... Eu então, fui criado foi... aí no Mercado, desde a é. idade de 7 anos eu já levava almoço pro Diogo, meu, meu irmão. O Diogo faleceu, o Neno faleceu. Ele, ele, ele, na época ele fazia ali o Mercadão, o leite ainda vinha na garrafa de vidro. garrafinha de vidro. Era o vidro. É. Era o vidro. O tempo do Bartolo. Lembra é, o então... leiteiro Bartolo? Lembro. Eu, eu tinha uns 12 anos, 12, 13 anos na época. Eu ajudei muito meu pai também, fazendo esse, essa entrega de leite. Mas nem notícia. Nenhuma notícia. Nenhuma, nenhuma, não nenhuma notícia. Não sabe o que, que, que aconteceu. Coisa estranha isso. Muito estranho. Até hoje a gente. E se ele tivesse reza... sabido? Pra... É. A procurando, é. procurando, procurando. É nada, é. Procurando, procurando. E rezando todo que dia. O que você ia é, fazer para Deus? Eu tô, eu tô falando já. Estão registrando essa história bonita assim você... Ah, é? É. é? Já registrou? Eu já registrei você lá e não ser então... não... Você registrou é... aquela minha história? Eu sentei ali, contei tudo. É. O, senhor viu... história, você sabe. o senhor viu a história lá? Não? Não. Só entrar no YouTube e colocar o seu nome lá. É. é. Nome completo seu é? José Garcia Fernandes. José Garcia Fernandes. É. Aí no, no YouTube tá junto com o seu pai ah, lá eu também. Eu vou ver. É. Vou é. Miguel, Berdu. Sim, tá Miguel lá, Berdu. Tá lá. É porque ele gravou, ele fez um 46 minutos com ele. É, você fez, a é. E a primeira vez que ele estava assim meio e eu fiquei com medo de levá-lo em casa e eu, eu não tinha muita experiência. Hoje a irmã dele já me mostrou muita coisa para assim, se ó. Se tiver uma pessoa idosa com problema, pedir bota dentro do carro, leva lá. E você tem, é. E, a tem... Até perdido, é, né? e ele, foi a primeira vez que ele perdeu. Aquele dia foi. É. E no dia ele estava perdido. Ele estava e... perdido. E a primeira a gente vez. não sabia e ele também não sabia. Eu não sabia. Oh, é, é. E eu não levei. Mas depois ali de uns, uns quatro ou cinco meses. Você eu... teve com ele quando ele estava perdido? Não, antes de. não Foi a primeira vez que ele saiu é. que ele ficou com dificuldade de retornar. Certo, Era nove horas, aí eu conversei com ele na Avenida Champagnat, certo. uma história bonita, ele foi contando, me convidou para ir na casa dele, deu o um endereço, falou, eu oh, você quero que você vai conhecer a minha esposa, que ela também tem muita história, certo? Aí eu ficou de eu ir lá na casa dele, certo? Mas eu fiquei constrangido de colocá-lo no carro e levá-lo, certo? Aí hoje eu já pego. Você ficou sabendo que ele estava desaparecendo. Depois. Quando ele desapareceu, que eu vou, fui lá na casa do, do é, deles, ah. e aí eu conversei, falei, assim, oh, eu tenho uma foto, eu tenho um, um vídeo gravado já um tempo com a pessoa, é, eu vou ver se é o seu pai. Aí eu peguei os dados, é, eu falei, eu mandei a notícia lá que era ele, Pode já ser. tava circulando. É, tá Deus circulando na internet, é igual o seu caso, você tá circulando lá. É. é Se você então, se perder aí Vai me procurar Vai me procurar Você vai me achar é. só no cemitério Não, não vai achar não, não Ó, não. um abraço muito grande Graças a Deus Deus eu abençoe. 86 anos, 86 anos. Ó, Hoje eu saí de casa Era 15 para 7 Eu já vendi meus 10 vidrinhos de pimenta Vendi 10 vidrinhos de pimenta Entrei ali na Tchão E fui até o Aquele fundão lá. Né? E já estou indo pra casa pra almoçar. Você vende pimenta, pimenta e mel, você não vende não? Mel não. É mel é doce. Você quer ver a pimenta? Eita, Aqui, E já comprei mais para fazer outra coisa. Eita! Oh, Esse espanhol gosta de trabalhar, hein, rapaz. Olha aí, é. olha aí, ó. Eu vendi dez desses. 10 desses. E a média de quanto? 5 ah. real. Você tô vai mandando de... só o custo. Você vai deixar essa pra mim. Para eu deixar para minha esposa. Certo. Eu, é uma delícia. Eu tenho aqui o dinheiro. Essa aqui, inclusive, eu ia levar para trás com encomenda também. Mas eu faço outra com encomenda. Você faz outra. Essa daí ficou Cope. encomendada para mim. Essa aí ficou. É localidade. a dedo de moça. A dedo de moça. Cheira ela pra você ver, que delícia. Nossa. Cheira ela pra você ver, Oi. que delícia. Nossa, essa, essa, é, essa é, é a da minha esposa lá. Essa é pra você pôr no prato. É. Põe no prato, põe três e... pedacinhos. É uma delícia é. comer com, com arroz. Eu e não tenho uma sacolinha. Não, me dá aqui que eu coloco aqui. Ó. Põe ah. aí. Aí, ó. Na... Eu vou pegar, mas assim, eu tô com medo. Deixa pô... ela em pezinha, eu... viu? É, ela, ela não solta, não, né? Ela, ela, essa daí é na, no vinagre? No, ou... vinagre, no vinagre. No vinagre. Uhum. É. Eu Meu já comprei nome. a pimenta. É. Todo mundo me conhece por o Berdu. Luizinho. Luizinho é a loja aqui Ah, né? é a é, loja. É, né? é. Ah, de ah tipo, meu nome de é... Berdu. É... Meu nome é Gisele é. Dorandir Berdu. Todo mundo se é chama de Berdu. A, gente... a sua mãe a gente como que, que chama? Lourdes. Maria de Lourdes. De que família que é? que é? Mendes. Mendes, né? Tem. E eu vou levar uma, eu vou pôr lá perto de cá. Se o senhor quiser mais, tem mais ali. Não, não é. Se precisar, eu... Quando preciso. o senhor tiver mais pimenta, igual essa aí, o senhor traz uma para mim. Tirado? viu Agora é só assim, Eu vou botar aqui, ó. Eu tô aqui. aqui. Aqui é cantinho ali, ó. Ele trabalha nessa loja é, aqui. Eu aqui, então, aqui aí, ó. Tá e agora vou eu, vou, eu vou fazer mais. Não é para me enganar um pouquinho, não. Isso aí tá me dando a saúde. Isso aí, ó. Se eu ficar dentro de casa ali assistindo televisão, eu morro cedo. Eu, eu perdi um irmão por causa disso. Eles eram donos da rodoviária, das lanchonetes. E os moços, meus sobrinhos. Tirou meu irmão de lá, falou, não, o senhor não precisa vir mais na rodoviária, não. O um homem que trabalhou 60 anos no comércio, o senhor não precisa vir mais em, em, em, na rodoviária trabalhar, não, pode ficar em casa. Ficou três anos, ele faleceu, ficou doente. É. Deu Alzheimer, deu aquela coiseira, ficou ruim da cabeça, é. morreu. Tem que ocupar. Tirou é. ele da vida, ele tirou, tirou, tirou a da vida é. dele. É. É o que eu estou fazendo com a minha. É então é eu não que fico tirar. dentro de cá. Agora não, eu fico. Agora... agora eu fico lá com a patroa. É eu a patroa. Tem um filho só solteirão. Ele já foi trabalhar. Então, é acabo de mesmo. fazer essas daqui. Amanhã cedo eu saio outra vez. Tá, tá certinho. E isso é sete dias por semana. <risos> sete não. Seis. Porque domingo eu não vou. <risos> Você vai levar mais, eu vou te trazer. Você é. traz o pimenta? Eu a pimenta é. Vou te trazer o pimenta e vou levar mais. viu? Não tem uns menorzinhos então? Eu vou, aí vou eu vou lá no meu bairro. Tá, uns 4, 5 postes lá. Isso, eu isso. Faz é. esse favor. Falou. Tá.